Pegou o primeiro! Pegou o segundo! Segundo, você Caraca, moleque! Eu sou <risos> O Fred vai te pegar. Tranque a porta! Blá blá, blá, blá, blá! Eu não sei cantar a música, velho. E aí galera, beleza de tá com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui, nosso especial de Halloween Continua, dessa vez eu tô aqui com o Franklin Olha o carro dele, que da hora esse carro E o Franklin, ele vai numa festinha que tá rolando ali em Helm Essa é a Elm Street, mano Sim, não sei se vocês estão ligados Mas, é... É nessa rua que houve lá o pesadelo é, é Nightmare é, on Elm Street. Eu acho que eu falei direito. Eu não falei também. Sorry, sorry man, sorry. Meu inglês é maravilhoso. Então, vamos aqui na, nessa festinha de encostar aqui o carro, né? Tá aqui todos os amigos, curtindo aqui. Ó, a fechinha tá rolando aqui dentro, ó. O que esse cara tá fazendo aí, mano? É um cara ou uma mulher? É um homem, ó. O que ele tá fazendo aí? Ele quer entrar? loucura, hein? Bora lá, galera. Bora lá. Curte a festinha. Olha a galera aí, ó. Olha a galera aí. Todo mundo numa boa. Todo mundo tranquilo. Vamos ver aqui pra onde eu entro aqui. Aqui, aqui o pessoal tá. Aqui o pessoal tá bebendo. Aí, ó. Ó, ó. E o pessoal tá bebendo, curtindo aí, dá pra, dá pra sair aqui? Olha que da hora esse local, mano. Tem várias casas aqui nessa rua, em El, Elm, acho que é assim que se pronuncia, não sei se eu tô falando certo. Mas... Aí, ó, galera, aí, ó, galera bebendo aí. Bom, seguinte. Bora pegar uma bebida. Bora pegar uma bebida aqui. É galera, olha aí quem tá aqui, moleque. Caraca, mano. É o Fred Gruber, mano. Caraca, que nostalgia. Vocês acharam o filme? Quem lembra daquela musiquinha infernal que aquelas menininhas cantavam, mano? Velho, se eu só não me engano, ela, ela, elas cantavam assim: O Fred vai te pegar. Uma parada assim. Tranque a porta na, na, na, na, na Nossa, mano Que bizarro, mano E o Fred Groger está aqui No pesadelo Da Elm Street Quem vai ser a primeira vítima do Fred Eita pegou o primeiro pegou o segundo segundo cilheiro. caraca moleque eu sou mal. <risos> o fred vai te pegar Tranque a porta blá blá blá blá blá eu não sei cantar a música velho neita na, na, na, na, na, na, na, na. Yeah, caraca Daniele, isso é só um sonho isso é só um sonho isso é só um sonho meu Deus Caraca Cadê o resto? Cadê o resto? Aqui Caraca Meu amigo O Fred vai te pegar Caraca Ele dá um pulo sinistro <risos> Meu amigo, velho. Ó o Fredão, velho. O homem é cru, véio. Não vai sobrar ninguém, hein? Nessa rua. Não vai sobrar ninguém, hein? Não vai sobrar ninguém. Cadê o restante? Cadê o restante da galera? Ali, ali, ali, ali. Vai correr? Toma. Toma. Caraca, moleque. Fredão é bizarro, velho. Vamos lá onde está o restante da galera. Onde está o restante da galera? Ah, É tão bom, velho. Parece quando você... Tinha que ter um jogo do Fred que nem tem o do Jason lá, mano. Vamos ver se tem mais gente aqui. Aqui, nossa! Caiu só pra ninguém! O <risos> oh, Fred vai te pegar. É só um pesadelo. É só um pesadelo. Eles não estão mortos. Vocês não estão mortos. Vocês não estão mortos. Ali ó! Ali ó é esse cara aqui. Opa, tem um carro ali? Aqui. Ah, a ah, ah, ah. toma. Não corre. Caraca, meu bizarro. Eita. Não corre. Pegou um, pegou outro. O outro. Eita, vem. Aqui, aqui Toma É, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar ninguém Cadê o restante, cadê o restante da galera? Cadê o restante, cadê o restante? Eu acho que tá lá do outro lado Bora lá Caraca galera! Ih! Olha o Fred ali! Eita <risos> Toma! O que, que tá acontecendo? Eu matei o Fred! Que isso, essas pessoas com armas! Onde é que eu tô? Que isso? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que que é aquilo? Acontecendo, velho Onde é que eu tô? Nunca vi o Freddy de arma Caraca, galera Meu Deus, era um pesadelo, velho Caraca, que pesadelo horrível Você é louco, tio Caraca, mano, apagou a luz O que tá acontecendo? Que? Tanisha? Uh! Que isso? Tanisha? Que isso? É o Simeon Não Que isso? Uh! Que que tá acontecendo? Eu não posso ajudar. Que isso, cara? Meu Deus. O que está que acontecendo aqui, velho? Isso, maluco! Ei! Sobe, sobe, sobe, tá muito escuro. Eu não tô vendo nada. Aqui! Ei! Sai, ei! Tem um cachorro! Tem um cachorro pegando fogo! Sai! Meu Deus! É o. tinha pegando fogo! O que que tá acontecendo? tá me tirando. Ei, sai. Ah ah Ha ha, quem voltou? Olha quem voltou, voltou. Quem voltou? O Fred vai te pegar. O Fred vai te pegar. Caraca, velho. Que pesadelo do Franklin. Olha o pescoço dele, velho. Tá torto. É, moleque. Agora ele ligou. Olha o Simeon aqui na mão. Caraca, olha o pesadelo do Franklin, velho Tá, nicha morta, queimada Olha isso, mano Só as pessoas que o... Olha o Chop aí, cara Só as pessoas que o Franklin ama <risos> Olha ali, ó Olha quem tá deitado ali <risos> Olha quem tá deitadinho, velho Olha quem tá deitadinho Acordou? Toma Que você? O Fred vai te pegar Caraca, que bicho feio Galera, esse foi o um vídeo De... Esse foi o vídeo de Halloween. Aqui com o Fred Krueger. Espero que você tenha gostado. Desculpa no meu inglês. Tá aqui o Franklin. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Por Até a próxima e fui!